Oi, gente! Meu nome é Marcelo e hoje a gente vai falar sobre gênero, mas não como entendês. Para começar essa conversa, a gente precisa separar duas coisas. Ideologia de gênero de estudo de gênero. Estudo de gênero é uma coisa de fato estudada pela ciência desenvolvida academicamente e pesquisada. Já a ideologia não é nem um estudo e nem uma proposição. Na verdade, ela sequer existe. Ela é mais uma coisa criada para criticar os estudos de gênero. A ideologia também envolve muita confusão entre o que de fato é proposto e coisas que as pessoas acabam imaginando. Além disso, pelo fato da palavra ideologia ter vários significados e poder ser aplicada em várias situações, ela pode gerar ainda mais confusão. Mas pra que a gente precisa falar sobre isso? É muito importante falar sobre isso porque existe uma parcela da sociedade que é completamente invisibilizada e que sofre muito com isso. Frequentemente pessoas tiram a própria vida por não conseguirem se encaixar no padrão imposto pela sociedade, tanto de feminilidade quanto de masculinidade. A gente pode pensar que isso é uma coisa muito distante da gente, mas na verdade isso acontece todo dia com pessoas próximas, provavelmente já aconteceu com alguém que você conhece ou com você. Um caso que a gente tem pra comentar é o caso do Caio, do livro Juventude Interrompida. Ele relata justamente a condição dele de não conseguir conseguir se enquadrar na imposição da sociedade para o gênero dele, que no caso é o masculino. E essas imposições vão muito além do que a gente imagina, elas vão causar transtornos não apenas para pessoas que têm questões com a própria identidade de gênero, mas também pessoas heterossexuais, como por exemplo a cantora Pink, que sofre preconceito por por exemplo ter proposto o marido dela em casamento e por cantar letras onde ela se coloca como uma mulher forte, ao contrário do padrão socialmente imposto para o gênero feminino. Além disso tudo, vale a pena pontuar a questão trans. Uma das conclusões dos chamados estudos de gênero é exatamente o gênero como uma construção social, ou seja, uma coisa que nós criamos e nós definimos. Ela não é inata e nem vem da biologia. Ela é uma coisa construída socialmente, de acordo com os nossos costumes e de acordo com a época. Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que o salto foi criado para os homens e que por muito tempo a gente usou saia. Além disso, hoje, diversas culturas ao redor do mundo coexistem com diferentes expectativas para o gênero masculino e para o gênero feminino. E o que cada um deve fazer, exercer e usar. Como a gente bem sabe, o espírito não tem sexo ou pelo menos não como a gente entende. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vem nos dizer que o perispírito tem várias propriedades, entre elas a plasticidade. Existem relatos de espíritos em reuniões mediúnicas que ora se apresentam com o gênero de uma encarnação e ora com o outro, dependendo da finalidade da comunicação. Isso acontece porque o espírito tem a capacidade de mudar o seu corpo espiritual de acordo com a sua evolução, uns com mais facilidade e outros com menos. Agora peça um negócio aqui comigo, se a gente sabe que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual? como nos conta André Luiz no livro Nosso Lar, a gente pode fazer uma associação e perceber que o rumo da nossa evolução é que a gente trilhe para superar essas questões de gênero, assim como os espíritos já superaram. Você pode até me dizer que você já ouviu bastante sobre isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, informação não contamina. É muito importante que a gente discuta sobre esse tipo de coisa para que a gente possa conscientizar cada vez mais gente e informar. E Kardec sugere que o espiritismo ande sempre de mãos dadas com a ciência. Ciência essa que é produzida ao redor do mundo inteiro sobre vários assuntos, inclusive gênero. E para falar sobre esse assunto é muito importante a gente fazer um recorte do Brasil, porque apesar do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do evangelho, é o país que mais mata as transexuais no mundo. Nós somos responsáveis por 40% dos homicídios de pessoas trans no mundo inteiro. Além disso, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos que é a metade da expectativa de vida de um brasileiro segundo o IBGE. E o Brasil é o país mais perigoso para a população LGBTQ do mundo. Todas essas informações e todos esses dados estão aqui na descrição, vai lá dar uma olhadinha, é sempre bom a gente se informar. E todos esses dados vão ressaltar exatamente a importância da gente falar disso e a conscientização. E é muito importante que esse tipo de discussão alcance todo mundo. Não é pra discutir isso só com pessoas que você sabe que tem questões de sua identidade de gênero. É pra você discutir isso na sua família, é pra você discutir isso no grupo do WhatsApp, é pra você discutir isso na sua mocidade. Depois disso tudo, eu só quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui no canal Espírita, podendo falar sobre isso, tanto porque eu sei da importância, quanto porque esse é um tema muito relativo a mim e a minha vida. eu espero que esse assunto e essa discussão não acabe aqui, que você possa levar isso pra sua família, pros, seus, pros espaços que você frequenta. Então, se você ficou interessado, não esquece de se inscrever, Deixar o um like se você curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo o que, é que você acha e o que, é que você tem pra agregar a essa discussão. E também alguma dúvida se você quiser deixar aí, quem sabe subir um vídeo. E essa camisa aqui também não é coincidência. Se você gostou dessa camisa maravilhosa, que tem tudo a ver com esse tipo de discussão, você pode correr lá no site do Desdobra, desdobra.net. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Yeah! Marcelo, o que tinha naquele link da ONU? Da, ONU. da o quê? Da ONU. É... Tava falando sobre que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Somos responsáveis por 40% dos assassinatos de pessoas trans na face da terra.